Eu acabei de chegar do aeroporto e aconteceu uma conversa muito, muito curiosa com um passageiro que estava do meu lado. Quer saber o que é? Fique aqui que eu volto já, já. O Minuto do Sucesso O Marcio Miranda Pois é, eu estava vindo de um lugar longe, estava vindo do Nordeste, um voo daqueles duas, três horas de duração, e eu comecei a conversar com uma pessoa que estava do meu lado. Por coincidência, ele trabalhava com o quê? Com vendas. E a gente estava discutindo hoje a situação do mercado, a situação da profissão, como é preciso estar cada vez melhor, os clientes estão mais exigentes. Ele falou, Márcio, é, mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente estando mais ou menos já resolve. Eu falei, mais ou menos não resolve. Pessoal, hoje exige qualidade, exige confiabilidade, exige credibilidade, entrega rápido, preço competitivo, produto de primeira. Ele falou: Ah, não é bem assim, o mais ou menos resolve. Eu falei: Vira essa boca para lá, porque nós estamos pousando em Congonhas. O mais ou menos não resolve. Qualquer erro dele a gente já era. Isso vale para piloto, isso vale para profissão de vendas. Esqueça o mais ou menos. Tem que ser 100% perfeito para conseguir, hoje, você estar no mercado, conseguir driblar os concorrentes, manter os seus clientes e conquistar novos clientes, tá bom? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, não se esqueça, é 992094737. 11, o prefixo é claro. Grande abraço e muito obrigado por estar me acompanhando. Bons negócios para você e lembre-se... Meia boca não resolve mais ou menos, não tem mais espaço nesse novo Brasil.